Estamos se peleites Que vamos. legal, vamos ver como é que vai ser. Fica conosco nesse vídeo para ver essa experiência do campo. Chegamos no campo e agora a gente vai escolher o melhor lugar para colocar a nossa barraca. Aqui estão as piscinas. Pode, Pode colocar aqui, aqui, né? Aqui uhum. E outro lugar que ele está sugerindo é pós a é, tem quase medo de passar em ponte. que não vai ser depois dessa... Essa parte aqui em cima Tem essa aqui Onde vocês acham que vai ser, hein? Oh, pai, aqui é legal então, tem essa barraca aqui. É, é. A porta é bonita, né? Eu acho que vai oh, ser aqui Nós estamos entrando pai. em acordo aqui no banheiro, né? Porque de madrugada, hum. quem acordar O banheiro fica do outro lado lá Quem é que vai é. ir ao banheiro É, mas fica tá iluminado. A ah. gente escolheu o lugar que a gente vai tá, ficar é. Como a gente está em um lugar aberto Este é be free of your de ah. Pode ficar livre da máscara Gente, o lugar aqui é muito legal A infraestrutura nós gostamos Muito legal né? tem umas cachoeiras aqui. As cachoeiras então, assim, E também tem uma piscina Vale a pena O custo também E você pergunta para mim se eu estou gostando, vou dizer que estou amando. E tudo é bom. Olha aqui. Amanhã vou fazer isso aqui, ó. E faltou energia aqui no camping. Mas falaram que vamos ligar um gerador. E, mas, gente, não sei se vai dar para vocês verem o céu. Acho não dá, né? É. Acho que não dá para ver. É a luz retornou aqui no camping. E aí, é, vamos ver a nossa barraca. A Lívia já organizou várias coisas lá. Se levando um violãozinho para tocar. Olha que legal Quem é que está aí dentro? E aí, como é que você esperançou hoje à noite dormir aí? Legal, eu estou atrasado, hum. tá atrasado. Hum. Eu vou tirar a foto não pode pegar o meu livro? Eu vou contigo, é né? E eu acho que a gente Ok Você tem a vida da água É, isso Tchau, tchau, tchau. É impossível é. do nada O estado não deserto nada Olha, eu tenho uma barra de ouro e um copo de água Você quer? São nove e vinte e um Bom dia Acordamos na tenda ele me apareceu no canal. Acordamos muito cedo. Uhum. Adivinha no perro. É? Dá like. Mas a gente não gostou, dá like também. Mas se não quiser, tudo bem. Dá like. Quer, mas, sim, dá like. Por favor, dá like. Se não quiser dar like. Dá like. Dá like. <risos> não é uma força de vontade. Ajuda like. Tá bom. Tchau. Vai sair. Mas Por, Vai por favor, vou ficar até o final do vídeo. Uhum. Por favor. Tchau. Tá meu pai aqui Hello. um lugarzinho hum. ali pra gente ver a natureza hum. e a experiência pra gente dormir aqui foi uma experiência Diferente. boa né a gente faria de novo também é imagina você acordar de manhã ó aqui tá a nossa tenda ver a vista aqui saindo ó que paisagem é porque é o ele é bem bonitinho não dá para fazer dá uhum. com medo vamos ver é alto é parque. É. Parque Olha aí, parkour para criança, isso aí. Roblox. <risos> Roblox É isso aí, gente. Muito obrigado vocês ficarem com a gente, tá bom? Sim. Deixa o like de vocês. Esse e comentário também. Isso, comentário também. Sobre isso a experiência de viagem de vocês, se tiverem dúvidas e poder ajudar vocês. Eu gosto muito também. Isso. Que a gente pode ir talvez numa uma viagem Sim. natural, que a gente gosta mais de na natural. Dá dicas pra gente também. É. Olha. Dica pra você, se a gente quiser ir, alguma coisa quando Eu tiver de férias. Olha, dica pra você. A gente quer um lugar natural, um lugar bonito. lugar bonito que a gente está em bonito e o lugar é bonito. A ah, sua lembrança é que é bonito Pernambuco.